E aí clã, Sheldon aqui. Hoje a gente está vindo com Little Nightmares 2, aventura e quebra-cabeça é meio macabro, meio sombrio. A gente curtiu muito o primeiro, foi um dos primeiros jogos que a gente jogou aí pelo canal e a gente pretende fazer a série completa aí do 2, incluindo segredos, né? Os... os travamentos, né? tudo que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Está disponível para todos os consoles da geração anterior e os consoles da atual geração. Vamos lá! Fala para usar o controle, Capaz, vamos usar o teclado aqui a teclado A gente chegou a jogar a demo, né? então talvez o primeiro vídeo de hoje seja muito parecido com o vídeo da demo, o corredorzão sinistrão, luz ao fundo, paredes ondulando Esse jogo é muito bem trabalhado, é a parte é de arte, né? Ele é bem sinistro mesmo. Mas eu não acho ele de medo. Eu acho ele mais tenso. Beleza. Tá aí o um menininho. Da sacola na cabeça. O nosso personagem. Diferente da, do jogo anterior, que era a menininha de capuz amarelo capa de chuva, né? E a gente já começa explorando. Pode explorar em toda a profundidade aí. Boa parte da profundidade até a gente mal vê o personagem. A trilha sonora é esquisitona, como tem que ser. parece que não tem nada por aqui, não vamos perder tempo, já vamos sair correndo tem a grama e uns cascalhos é bem ambientado já vim aqui, ó primeiro obstáculo superado já vi, algumas gaiolas e aqui, uma passagenzinha. Sempre que entra em dutos, a maior parte das vezes acontece isso aí. De mudar o ângulo da câmera. Eu esqueci de olhar quanto tempo a gente vai jogar. Talvez vamos jogar uns 20 minutos, 30 minutos. Vocês têm paciência para ver? Tomara que sim. Está aí um saco de pessoas é, descansando. É como se fosse uma, uma rede, né uma grande rede de amigos. E aí eu não estou com dificuldade de subir isso aqui. Por quê? Não tem puzzle nenhum, era só subir. <risos> é, que bom. Não temos carga suficiente para movimentar este objeto. Por enquanto está idêntico à demo. A primeira armadilha, ó. Uh, já era. Mas o que aconteceria se passássemos ali? Bom. A gente uma morte horrível. Hum. Tá bem. Os puzzles são mais ou menos é, Arrastar caixa, apertar botões, procurar itens. Igual, igual tem que ser, né? Assim que tem que ser. A gente já encontra o primeiro obstáculo. Aí a tora só corre e deu tudo certo no final. Eu não sei se o nosso computador está rodando.. Uh, o gráfico no máximo tomara que sim uh, só na pontinha a gente vai aprendendo aí as mecânicas do jogo são muito semelhantes ao jogo anterior mas há grandes melhorias aí gráficas muito bem Tranquilo, né? Superado aí este aparente obstáculo intransponível. Posso ele tenta te iludir é, um, um corvo, alguns sapatos. Muito bem. Aqui a gente tem algo que não tinha na demo, eu acho. <risos> que susto! Então bem, faz parte. Vamos pegar o objeto e vamos tentar desarmar a armadilha usando o objeto. E tchá, joga aí. Eu achei que era tipo um fio que ia é liberar o tronco na nossa direção. Eita, e tchau, vamos. Muito bem. A gente está com dificuldade de passar o tutorial, que bom. Aqui nós temos armadilhas de urso. Algumas já foram desarmadas. Aí! Uma coisa que eu gostei deste menininho, diferente da, da personagem do outro jogo, ele é um pouco mais bruto. Ó! Ele é um pouco mais violento. Ó! Olha que legal! Desarmamos várias armadilhas de urso. Bem, estamos indo bem também não há por querer mal vocês notaram a ausência de trilha sonora é fica sinistro né só o barulho do ambiente agora a gente já vai se aproximando do primeiro ambiente primeiro ambiente não Olha lá ó primeiro lugar mais sinistrão né Quem já viu aí o vídeo da demo sabe o que enfrentaremos. Parece que o, o ângulo mudou um pouco aqui. Ó. Oh. Dá pra quebrar. Tomara que sim. <risos> Como sempre, uma grande imundice, né, o um lugar. Você vai interagir com praticamente quase tudo, né? não Dá pra... abrir as gavetas... abrir a geladeira também... Oh! O que tem na caixa? O que será que ele come? Esperamos o primeiro achievement. E se eu não me engano, esse lado tem um ambiente, umas botas, umas roupas, chapéus. Pra cá é fechado, muito bem. Vai que dá. É muita caixa para empurrar, pesadíssimo. A música muito sinistra. Olá ó. E agora não tem mais ninguém, ó. Já zeramos o jogo. Para quem ainda não ouviu nenhum Little *Nightmare*. Já já vão ver os o tipo de monstro que a gente tem que lidar. Tem um menino ali. A gente vai tentar resgatar ele igual o iluminado. Eita, deu um soco no microfone. estou tô muito emocionado. Vamos ver aí o que vai acontecer. Vem, guri, vem. Só esses dois barulhos que ele fez com a boca. Ele já falou mais que a personagem do último do primeiro jogo da série. O moleque saiu... meio atordoado aí com... Por que será, né? Uh. Tem uma vela desenhada... provavelmente... Ele estava com outras crianças antes de fugir Tem uma bola de borracha Parece uns elásticos Vamos atrás dele Ou dela, não sei Opa, parece que o dono da casa chegou hein? Opa, olha que beleza Família jantando não, todos bonecos. A mais assustadora é disparada é a mãe, dá uma olhada. Coisa horrorosa. O moleque tem um negócio saindo do olho aqui. cebola está muito tempo estragada. Não vai comer isso aqui não. Chega de zoar, vai que o bicho aparece aí. Né? Depois a gente tem que fazer mais 10 minutos do mesmo. Deixa a família aí Sossegada Parece a criancinha do Unertale, né? O corte de cabelo É, agora Agora a gente vai Vai jogar em dois. Essa dinâmica de jogar você mais um amiguinho foi introduzida aí no primeiro jogo nas DLCs. O primeiro jogo tem três DLCs extraordinárias. Por enquanto eu estou gostando do dois. Mesmo já tendo jogado essa parte algumas vezes. Não hoje, no lançamento, me refiro a demo, mas... Bom... sem enrolação aqui... É só você se aproximar que... O personagem auxilia... Tem uma dona aqui... Não parece viva... Parece ser um daqueles bonecos. Vamos lá. Ai, o que será que recheado esses bonecos? Tem até.. Ai. É só nojeira, tem as nojeiras desse de jogo também. Quanto tempo já estamos jogando? Uns 15 minutos? <risos> Caímos igual um saco de batata. Agora que eu vi a chave presa a um gancho A gente vai subir aqui nesse negócio Perfeito Ah ele guarda, a gente não precisa ficar carregando Já é uma baita evolução Ficar com a mão vaga Carregaram é outros objetos Eu até agora não achei nada assim parecido com algo para destravar, sabe? Vamos lá E bora, para fora da casa Apesar das nojeiras, os caras lavam as próprias roupas. Será que tem como abrir o banheiro? Eu me ajuda aqui, ó. Duvido se me ajudar. Duvido. Vamos. Ué. Vamos <risos> fingir que não bugou. Rapaz, a gente bugou o jogo. Iniciar do checkpoint, né? não tem jeito não Aí, ó <risos> Eu não esperava por isso eu... Vamos ver se buga de novo Porque eu sou assim, né Desse jeitinho Ah, lá, conseguiu abrir a porta O que, que é isso aqui? Vamos levar isso que é importante, nunca se sabe né, dependendo do susto. Vamos lá, Ele tem um barulho horrível ali, na direita. Que tá. já satisfatório. Temos um grande caçador aqui. Quantidade de pele de lobo, talvez. Tá. Nessa situação o melhor a ser feito é silêncio. É. é isso aí. Tamanho dos bichos. Muito bem. Agora, hein? ui que nojeira! Asbuchadas tudo lá de fora. Eu achei que a caixa iria nos proteger. Não é muito fácil. <risos> Ou pode ser que seja, para Primeiro tiro não precisa esquivar Talvez aqui seja melhor ir pelo lado mais, mais comprido Outra caixa Cara, barulho... É uma música deve tocada na serra, não é possível Olha só que bonitão que ele é! E parece que ele é, é um boneco, né? Dá uma olhada o, o recheio ali do braço. Ah, dá pra segurar a mãozinha. Ó. Ó, ó. Vem comigo, vem comigo. Tá muito cuidado agora. Tem um corvo ali, certeza que ele vai dedar, gente. Aqui pra cá... Uh, a gente tá no limite! Não pode encostar nele também. Cara, que lanterna esquisita! Tenso demais! Até onde ele vai, vai passar essa luz até aqui? Vamos aguardar, Vamos aguardar, bastante paciência aqui. Então, o padrão dele é esse. A gente está aqui no limite da luz. oita porra bicho meteu bola nesse momento a gente acaba de passar aí o vídeo do demo, então a gente vai jogar um pouquinho mais pra ser um vídeo diferente, não é mesmo? de diferente o que a gente conseguiu foi encontrar um um segredo eu acho nós encontramos um segredo beleza, saímos do outro lado, a partir de agora eu não tenho a menor ideia do que fazer então... Vamos só correr hum, Parece ser um quebra-cabeça é, Parece que eu fiz do jeito errado Não é uma escada, não é Não empurra amiguinho não, não empurra amiguinho não E agora? Espera aí, peraí, peraí, peraí. Ah, ah dá para chamar. <risos> Sério? Vamos lá, hein? Vamos lá. MUITO BOM! Pra quem tava correndo da gente até agora há pouco... tá sendo bem legal com a gente, né? Olha lá! Parece que temos uma criança ali numa gaiola. Ah, força bruta sempre funciona. Parece um bonezinho de chuva, mas não é equipe chapéu coletados. É, é um o menino tá descansando ali. Gente pegou o chapéu para tomar conta. Ixi, ó o menininho ali, ó. Agora, hein? Oh, onde você vai? Volta aqui, ó. Não, não faz isso. Não sobe, menino. Sobe, menino. É tenso, é tenso demais. Ah, minha nossa. Ô oh, minha nossa, só o buraco. Corre, corre, corre. Ué, de onde ele tirou dois tiros? Hum. Vamos se esconder aqui nessa. <risos> lamaçal horrível. É assim. Cara, o barulho é bravo é demais. Mas o cara matou a floresta inteira, né? Bom. Que talvez só. O. Oh! Foi meio difícil, mas deu tudo certo. Será é que essa tora cai? Olha para o outro lado, cara! <risos> Olha, dá para subir aqui Ah, agora vai ficar mais fácil Mas eu acho que talvez Desse para passar sem derrubar, viu? Uh! Foi meio brabo, hein? Uma tá, situação meio. horrível, né? E aí, vocês estão curtindo? Porque eu tô. É exatamente isso que eu esperava. Olha, dá pra passar pelos corvos. Rapaz, quantos cartuchos esse homem tem? Será? Ah, agora sim Agora ele... <risos> Peraí Resolvido o problema Com o menininho a gente pretende encerrar por aqui a gente se estendeu bastante até talvez nem tanto morremos algumas vezes é, mas é isso aí escapou com o amiguinho vamos lá Escapamos aí desse pequeno pesadelo, hein? Ah, bom, hein? <risos> e a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Vocês gostaram? Depois tem mais. Deixa o like se gostou do vídeo. Se inscreva no canal. Dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie, metroidvania e recomendações. É meio que me dá na tela, igual este jogo. Que, que eu achei que era indie, mas é da Bandai. Talvez o primeiro fosse indie, mas esse não é. Compartilhe com os amigos se você gostou, isso pode ajudar a gente bastante. Eu acho que já falei do comentário. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Viva, a amizade!